Olá meus amigos e minhas amigas, olha só gente, estou aqui a passeio aqui na casa do meu tio, no meu sertão do Ceará gente a gente veio deixar aqui o gado na manga, que a gente chama aqui no capim né, onde o gado vai se alimentar durante o dia e aqui gente, na volta a gente se deparou com uma cobra gente segundo os moradores, essa cobra aqui ela não possui veneno, ela não tem dente essa cobra, porém devido a comer bastante inseto, ela pode adquirir algumas bactérias em sua boca se ela morder alguém e infeccionar, aí pode ser prejudicial a saúde então assim, você viu uma cobra gente, deixa ela quieta não mexe com ela, porque tem cobras que tem muito veneno e se ela morder gente, tem cobras que menos de 24 horas pode vir a óbito então eu vi a cobra, lá eu vou deixar ela, vou mostrar para para pra vocês mas eu não vou pegar nela, certo? Eu não aconselho ninguém pegar em cobra. Porque eu já vi pessoas serem mordidas de cobra e não dá tempo de chegar até a cidade para ser medicada com soro. Se você for mordido e tiver o soro, beleza. Aí tudo bem. Mas se a, que nem aqui, antigamente, quando eu era menininho, era uma hora para chegar na cidade de carro. Até uma hora, gente, é muito perigoso, tá bom? Então cuidado Vou mostrar para vocês ali a cobra, mas não vou pegar nela, porque mesmo não tendo veneno, não tendo dente, não é bom mexer com os, com, os, com os bichinhos. Deixar no seu habitat natural, não mexer, porque ela vai ficar nervosa, estressada, então vou só mostrar ali de pertinho. Se caso ela sair aqui para fora, eu vou mostrar ela direitinho, tá bom? Olha só, minha gente, ela está ali. Isso aqui, gente, é uma cerca de pau a pique, muito Sim. antiga. Ela chegou aí a, a derriar. Olha, está ali a cabecinha dela, ó ela tá quietinha ó. não posso mexer com ela olha a cabecinha dela se ela andar para fora a gente mostra tá bom olha vou encostar um pouco mais perto ela tá quietinha se causa ela, ela encolher fazer uma volta na cabeça ela dá o bote ela vem para cá está ali ó ela deu, deu aqui tipo uma enroladinha aqui ali ó dentro, dentro aqui dos, dos matos aqui ó ela tá ali vou mostrar para vocês ela se alimenta a gente de pré aço né aqui alguns bichinhos é dá um metro e pouco para essa cobra. Ela se alimenta de alguns bichinhos, de preás, de alguns insetos, tá bom? Olha, ela tá quietinha aí, ó. Vou mostrar pertinho aqui. Mas se ela se mexer encolher a cabeça, ó. Como eu não mexi com ela, então ela fica quietinha, Vou puxar aqui o zoom, gente. Pra mostrar ela mais de perto aí, ó. Ó, ó só. Puxei o zoom, ó. Puxei o zoom aqui, então, ó. É bonito, ó. Eu tô um pouco longe, né? Olha, ela tá ficando nervosa. A língua dela significa que ela tá sentindo o cheiro, né? Diz que a cobra, ela sente o olfato pela língua, né? Não sei se é verdade. Ela, ela também tem narina, mas disse que a língua é um sensor, né? Olha ó, viu? dela aqui, ó. E aqui eu puxei o zoom, ó. Tá mostrando aqui direitinho aqui, ó. Certo? Aí? Ela tá aqui quietinha, ok? Vou aguardar aqui, gente. Vou dar aqui um pause. E vou aguardar aqui, ver se ela sai daí. Mas não vou mexer com ela não, olha. Olha só. Se eu encostar pra ela aqui, ó. Olha, tá boazinha, aí. entendeu? Vou puxar mais o zoom um pouquinho, ó. Então vai caminhando. Vai, ela, vai, ela, ela vai embora, ó. Pra outro lado, certo? Entrando na mata... Em busca de alguma caça. Devagarinho. Olha só. Show de bola, né? Olha. Pra, no rabo ela é mais escura. Fininha, tá bom? Então, gente, agora já, já que ela foi embora. É isso aí, gente. Forte abraço, hein? Ficamos aqui com essa paisagem, ó. Mamoeiro. Ali nós temos o verde aqui. Do sertão do Ceará. Aqui nós temos uns pés de bananeira ali, ó. Muito bonito. Ali na frente, uns pés de manga, ó. O, como eu falei, o gado tá lá atrás, ó. Se alimentando aí, ó. Vou mostrar para você ali o gado, ó. Tudo se alimentando. Maravilha, né, aí, ó. Então é isso aqui, gente. Esse aqui, é o Ceará. Olha só, deu uma chuvinha que não eu falei. Está tudo verde, ó. Maravilha. Pois então, meus amigos. Esse aqui é o Sertão. Um forte abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado do canal, o canal Rob do Zé está aí gente, trazendo essas coisas, a natureza, o dia a dia, Rob do Zé, amo o sertão gente, mas é assim, vai sair de casa, ponha botas, ponha equipamentos, porque essa aqui não tem veneno, mas se caso uma geraraca que é mais perigosa, te morder, isso é muito perigoso, tá bom? forte abraço, fui, tchau, tchau, não pegue gente, nas cobras, deixa as bichinhas aqui eu esperei, mais de uma hora ela se locomover dali, eu vi ela, ela se locomoveu, e a gente não vamos pegar nelas, porque vai estressar as bichinhas deixa ela ir embora, pro canto dela, tá bom? e é isso aí, forte abraço, fui, tchau, tchau